Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011, Tô saindo aqui da mamãe Honda. E é o seguinte, eu quero saber de vocês. Vocês querem que eu volte para fazer a entrega ou não? Vou explicar para você o que está acontecendo no vídeo de hoje. Eu acho que eu vou voltar para as entregas. Aqui no canal, pra quem acompanha esse canal já há algum tempo, alguns anos na verdade, né? Se eu não me engano faz dois anos, dois, dois anos e dois anos e meio, que eu parei de fazer entregas, mas eu sempre trazia vídeo, bastante vídeo de entregas, falando sobre iFood, Rap, é, Log, Uber Eats. E é o seguinte, é, depois que eu mudei de São Paulo, aqui para a cidade de São João da Boa Vista, pro interior de São Paulo, aqui na minha cidade, quando eu mudei, não tinha aplicativo de entrega, tinha o iFood, só que era somente o motoboy que já trabalhava para o restaurante, aí ele atendia o iFood, então o cara era praticamente registrado no restaurante e atendia pelo iFood, mas agora, finalmente rapaziada, finalmente fiquei feliz com essa notícia, finalmente mudou e o iFood liberou o acesso pra quem é nuvem E eu tenho o cadastro como nuvem, né? Olha só a, a Factor querendo tirar uma com nós. Será que vai pegar? Será que vai pegar? Receba! Receba, filho! Pega a nuca! Factor querendo tirar uma Com a 160 comandinho, escape, filtro Sem filtro, na verdade Já tome, filho, Deixei. Só, deixa, só tirei a mão do acelerador aqui pra ele chegar do lado na hora que eu acelerei, enfim, esquece Não pega mais, não pega Receba Então é o seguinte Eu devo estar tá aí voltando para as entregas Se vocês quiserem que eu volte com o vídeo de entregas, comenta Deixa bastante o like nesse vídeo, tá? É, eu não tenho mais a bag Eu até vendi minha bag Tô vendo uma bag pra comprar Bag não é barata é, tá custando aí mais de 100 reais 120 130 então eu preciso do, da ajuda de vocês aí que vocês comentem de verdade jogo volta para as entregas eu quero vídeo de entrega tá minha cidade aqui é, era é pequena tem mais ou menos 100 mil habitantes então não tem entregas como São Paulo é óbvio São Paulo o aplicativo toca toda hora mas é, eu fiz um teste Semana passada De noite, final de semana de noite E o aplicativo tocou, rapaziada Foi rápido Então eu acho que vai dar certo trazer os conteúdos de entrega Fazer a entreguinha iFood em nuvem Outros aplicativos não tem Rap, Uber Eats Aqui na minha cidade não funciona Mas pelo menos a iFood Eu vou conseguir Trazer as entreguinhas pra vocês Beleza? Eu quero saber se vocês esse tipo de entrega, de vídeo Aí no caso eu acredito que eu vou ter que gravar de noite Vai ser umas entreguinha noturna Porque de dia eu acredito que não deve tocar muito Tem que fazer o teste E vou trazer também para vocês os testes é Quanto que eu ganhei num dia de entrega Aqui na minha cidade interior Se vale a pena ou não Fazer a entrega pelo aplicativo Ou vale a pena você fazer a entrega Fixo por... Em um restaurante, tem restaurante aí que paga motoboy, é um valor fixo para ele fazer entregas a noite inteira. Tá, eu quero fazer esses testes para trazer para vocês se vale a pena ou não, se vale a pena ou não também. Se você largar o emprego registrado para fazer a entrega, ou se, ou se vale a pena fazer a entrega só de complemento para tirar uma rendinha extra. Então, eu quero trazer mais conteúdo para vocês. Aí eu espero que vocês curtam. Tá? É eu acho que eu vou, vou voltar para as entrega assim Eu só quero saber A opinião de vocês Se o pessoal querer de verdade Eu vou voltar Mas se o pessoal aí comentar Diogo Não eu não quero vídeo de entrega eu não gosto É vídeo chato Aí eu não volto Aí eu fico é, Continuo gravando Os mesmos tipos De vídeo que eu gravo Que é vídeo de notícia Trazendo as novidades Sempre atualizando o pessoal aí Sobre as motos Principalmente das motos da honda e moto 160 beleza rapaziada esse foi o vídeo de hoje a gente quer voltar para as entreguinha aí ó, o pessoal entre, entregando eu tinha uma bag igual essa preta eu quero uma bag da iFood mesmo aquela bag vermelha mas tá difícil de encontrar não sei se tem aqui se aqui tem central de iFood também igual tem em São Paulo são Paulo tem aquela, aquele local Na onde você vai É uma casa lá do iFood Na onde você se cadastra Tira as dúvidas lá Se tiver algum problema no aplicativo Você vai lá na casa do iFood Não sei se aqui na minha cidade tem Eu acredito que não Mas eu vou procurar saber também Se tiver melhor ainda Já tô com o meu suporte aqui Tá, Ó, tá até escrito que é iFood Suporte que o iFood me mandou Preciso ligar o, o cabo aqui na bateria para carregar o celular. O celular eu já tenho. Só falta mesmo a bag. legal o aplicativo e a marcha nas entregas, né? Naquele jeitão então. Chave que vocês curte. E é marcha. Receba! Ó! Tá vindo chuva, hein, rapaziada Sorte que eu tô gravando pra vocês agora Hora do almoço, que tá vindo chuva O céuzinho tá preto Oi, homem É isso aí, família Tamo junto Até o próximo vídeo, vamos meter marcha pra casa Almoçar, que já é uma, umas quatro da tarde A gente não parou Pra almoçar ainda Fechou? E semana que vem tem vídeo Da Twister Chegou uma carrada de motos lá na Honda Hoje, que eu tava acompanhando as entregas Estava vendo se ia chegar a Twister 300 Não chegou, só chegou Bros Fan Uma Start só E Chegou um quadriciclo E chegou uma Bis Só chegou isso de moto Mas semana que vem vamos, Vai chegar aí a Twister 300 Pra nós gravar E trazer as novidades Fechou? Tamo junto aí É nóis, marcha na 160 Receba